E aí, belos e belas, então hoje eu estou com a difícil missão de resenhar esse produtinho aqui, ó. Perfume Inebriante. Vou tentar, ao contrário aí, vou tentar é, reverter, tá? Mas é o Inebriante. É, esse perfume aqui, ele marcou uma transição, né, da Renaudê. A Renaudê ela deixou de ser uma casa é, que copiava perfumes, passou a ser uma casa de perfumaria mesmo, né? Então ela tem as. as fabricantes franceses, que ela importa a matéria né? e aquela só faz envasar mesmo, então os perfumes são a maioria franceses, tá? Aqui a gente está falando do eau de parfum, é, é um dos poucos eau de parfum da Rinaudé, mas mesmo não tendo muitos eau de parfum na Rinaudé, todos os perfumes da Rinaudé uma, tem uma duração muito boa, tá? Mesmo sendo um água de colônia, enfim, mesmo sendo outros tipos de perfume. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre os tipos de perfume, comenta aqui embaixo, tá? É, que quer que eu fale sobre esses tipos de perfume, que aí eu deixo um vídeo só para isso. Explicando cada tipo, qual a diferença de um para o outro e é, qual, que é, qual que é a... Por é mais caro, tem explicação, enfim... Eu faço um outro vídeo. Agora deixa o um comentário aqui embaixo, porque senão eu não vou fazer, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos resenhar esse carinha aqui. Primeira coisa, braço, três borrifadas. Isso aqui eu aprendi é, num truque de é, um truque mental, tá? Você as suas, é, como é que você, as suas lembranças elas são muito mais, é, suas emoções são muito mais lembradas pelo olfativo do que pelo pela visão ou pelo é, paladar, enfim. O paladar, até que está associado, mas pela visão, pela audição. Então, ela é mais lembrada pelo olfativo. Então, o que é que eu faço? Sempre dou três borrifados aqui no braço, antes de dormir, e penso naquilo que eu gostaria de ter, tá? Então, quando eu estou usando esse perfume, isso vai para antes de dormir, isso vai para o inconsciente quando eu estou utilizando esse perfume, é, automaticamente eu estou com aquela mentalidade que eu já tenho aquilo que eu quero ter, entendeu? Então isso é uma, um truque aí psicológico que funciona bastante. Esse, além de ser um olho para fã ele dura assim de 10 a, a mais horas no tecido, tá? Que é o melhor, o melhor local para passar perfume é tecido. Né? Na pele, dependendo da pessoa, dura de 8. Até 12 horas, depende muito da pele da pessoa, mas ele é de 10 a 12 horas aí no tecido, então a melhor coisa é passar no tecido porque é, não fica aquela coisa muito é, extravagante, né? muito expansiva e também conserva mais tempo no o cheiro, tá? Então, assim, o primeiro cheiro que ele tem, fecha teus olhos e imagina comigo aqui, você tá. No escuro, à noite Está no, numa plantação De... Uma plantação de De bambu E de é, limão siciliano É bem clara a nota de limão siciliano Tá? E essa plantação Embora seja impossível Mas essa plantação Ela fica bem perto do mar então é essa a primeira sensação que a gente tem, isso aqui, essa sensação, é, essa projeção aqui, dura quatro horas, tá? Então quatro horas com essa nota de abertura, tá? Então, como eu te falei, feche os olhos, imagina você é, numa plantação aí de bambu, é, que tem também uma plantação aí de limão siciliano é, e que está perto do mar. Então tem esse cheiro salgado, é, esse cheiro do, do limão. E tem essa delicadeza aí do bambu Essa delicadeza do bambu aqui dura 4 horas Isso é assim, um feito inacreditável para a perfumaria tá? é, Depois ele se torna um, ele vai, se transforma totalmente né? Esse cheiro aqui é mais leve Inclusive ele tem que ter cuidado com esse cheiro aqui tá? Porque ele dura 4 horas e ele é muito expansivo Ele é aquele perfume Cheguei então, para quem tá em áreas mais quentes, é o Ude para fã, passa só uma borrifada até você chegar no local onde tiver condicionado, enfim, tiver climatizado, você pode passar mais borrifadas, mas uma borrifada é suficiente para quem tá em clima mais quente, tá? Isso aqui dura 4 horas, é forte e é expansivo, tá bom? Então toma cuidado com isso. Dá para usar de dia, dá, mas com essas condições que eu tô te falando. É... Ele é um, ele é um perfume assim feito. Ele foi feito para encontros, tá? Porque nessa primeira, nessa primeira nota aqui, você tá quebrando ali o gelo, tá? Essa, essa nota marinha, essa nota salgada, essa nota de limão é, siciliano, essa nota de bambu, tudo isso, tudo isso deixou um frescor, né? Ali. É, então aparentemente ele vai ser um perfume fresco Só que não isso né? aqui, aqui vai durar 4 horas E a partir disso Ele vai se transformar num madeirado Muito, muito elegante né? Um madeirado chique né? é, Então assim Ele é um perfume que se transforma totalmente Ele é versátil mesmo né? Então dá para você passar ele E ir trabalhar né? e durante o trabalho você vai estar tá, com esse perfume um pouco mais sério, né? Uma reunião, esse perfume um pouco mais sério e ele fica mais rente à pele, tá? É, então não fica aquela coisa extravagante que incomoda todo mundo. Ele é, tem notas de, de sândalo, né? É, e de ambar, tá? Que dão todo o aconchego ali no corpo, né? Do perfume, que é quando passa essas 4 horas, quatro primeiras horas dessa, desse primeiro aroma, né? E aqui eu vou dar minha opinião de, de leigo, tá? Eu sei, eu, eu estudei o produto, eu é, sei todas as notas do produto, mas eu vou dar minha opinião de, de leigo, porque eu acho que é isso que vocês querem, acho que é isso que vocês procuram, né? Então, quanto à questão é, do, da fragrância, eu dou no, nota 9 para ele, pra mim, ele só perde na fragrância internacional, não só brasileira, a é internacional, ele só perde... Para o Sauvage da Dior né é, Em questão de fregância Questão de duração Também, então pau a pau ali O Sauvage da é Dior E o inebriante Mas Eu ainda acho que o inebriante é um pouquinho menos tá um pouquinho, então Só perto também para o Sauvage da é Dior tá? Questão de Complexidade ali Da versatilidade Aí ele, ele ganha Disparado, porque o selvagem da Dior ele tem é, certa mutação, mas uma mutação pequena, né? ele vai ficar ali um pouco mais leve na pele mas, e vai durar bastante tempo, mas fica um pouco mais leve, mais rente a pele. Né? É, e esse aqui não, ele começa com essa nota totalmente é, quebra-gelo, né? essa nota totalmente jovial é, marinha. É, imagina você. Saindo do mar agora e tomando um banho de é, limonada, né? agora uma limonada mais é, mais natural mesmo, não aquela limonada artificial. Então imagina isso. É, e ainda você tá perto de bambus ali, tem aquele cheiro é, bem suave, né, bem bem jovial. Então é basicamente isso. Então te dá é como se estivesse saindo, estivesse saindo da água no do mar, no escuro, ele tem essa, essa particularidade, esse enigma, né? Tem até um outro perfume chamado Enigma, mas ele tem esse enigma, assim, é um perfume dark, assim, ele gera interesse, entendeu? Ele gera, você cheira, você quer cheirar mais, porque não é uma coisa que você é, tira de letra, assim, de cara. Então, você quer cheirar mais. Quer ficar cheirando, quer... Então, essa primeira nota aqui, ela gera aproximação, tá? Então, por isso que é perfeito para encontro. Depois, ela vai para uma nota mais séria, mais masculina mesmo, né? Então, ela vai ter aí, alguns madeirados, inclusive é, o, o, o sândalo, né? Que deixa um amadeirado mais é, suave, mais, mais aconchegante. E também tem o âmbar né? É, que é a nota mais cara assim, da, da perfumaria de, por, por alta né? a nota mais cara não tem para onde correr é, perfumes que tem é, o ambar gris eles são perfumes caros né? é, e são de marcas boas, marcas conhecidas marcas é, que se preocupam com o produto entendeu? É, não adianta correr o ambar gris é caro e mesmo sendo feito em laboratório, que é muito mais barato do que é, você sair... Porque para quem não sabe, o um ambar grizzler é, é uma pedra que sai no vômito da, da baleia, né? É, então, assim, também tem a questão da caça da baleia, que quando caçam baleia e a baleia tem... Porque isso é um cisto, né? E a baleia tem esse cisto, é, as pessoas querem vender para essas casas de, é, de perfumaria algumas aceita, tá? Outra, a maioria não. Tanto pelo preço, né? Quanto pela questão também aí da conscientização, né? Do a caça baleia é uma coisa terrível, né? não, não deveria existir. Mas enfim, é... ele é um barbúris sintético, mas ele não deixa nada a perceber de ser sintético. Ele tem um barbúris idêntico ao barbúris é... natural, né? Que é o da baleia então assim não deixa nada assim uh, nada de muito artificial tá então ele fica esse cheiro assim depois um, um cheiro um pouco mais másculo um pouco mais <coughs> mais masculino a voz a voz sobe um cheiro um pouco mais masculino e, e assim muito mais enigmático tá fica aquela coisa obscura então realmente é um perfume para encontros né você pode utilizar ele para o trabalho, pode, pode utilizar ele para... Ele é muito versátil, como eu te falei. Depende da quantidade, tá? O para Parfum é, usa uma borrifada só em climas quentes, tá ótimo. É, quando chegar num, num lugar mais climatizado, você pode utilizar é, mais produto. Mas, assim, para sair no clima quente, uma borrifada só tá ótimo. É, depois disso, né, ele vai começa essa amadurecer a nota, como eu falei, e ele fica essa, o finalzinho dele, é um sândalo aí com esse amargoriz que fica uma coisa muito aconchegante. Então assim, dá para trabalhar? Dá. Dá para estudar? Dá. Dá para você é, ir numa excursão? Dá. Mas é um perfume feito para encontros, tá? No primeiro momento ele quebra o gelo, ele gera curiosidade, ele gera essa... Ah, essa vontade de querer cheirar mais né? No segundo momento ele, Essas quatro horas depois aí Que geralmente é o tempo de encontro é, Ele já tá com a nota mais Máscula né? Nota mais masculina né? O que vai dar aí um, Uma Meio que um, um, uma darkness né? Uma escurecida no perfume Ele fica ainda mais enigmático tá? Então é, O parceiro ou a parceira que você tiver no encontro ele vai é, ele vai gostar do cheiro inicial que ele vai ser um cheiro é, bem expansivo né então chegar chegando já é, depois do, do encontro caso e é tudo certo é, então vocês vão então na um, aproximação um pouco maior você vai conseguir passar um cheiro é, mais máscuro, mais até mais mais é, obscuro né é, e também ao mesmo tempo é muito agradável, muito aconchegante né? então tudo isso desperta muito interesse das mulheres, então esse é o perfume que toda mulher toda mulher assim gosta para os homens é assim ame ou odeie né? mas para as mulheres não teve um dia que eu, não, que eu usasse esse perfume que uma mulher não elogiasse né? já teve homens que não gostaram, mas não teve um dia que eu usasse esse perfume e uma mulher não elogiasse. Então, assim, é um perfume feito é, pra homem agradar a mulher. Perfume feito pra mulher, na verdade, né? Pra mulher sentir. É, não é um perfume feminino, mas é um perfume masculino pra mulher sentir. Então, é, tem essa questão aí da... As questões da sedução. Tem esse, esses valores aí escondidos. Embora a Rinondé não tenha conseguido passar isso no... Comercial que ela faz, a RinoD tem um problema sério com os comerciais, tá? Ela não sabe fazer, uh, mas você já começa aqui, ó, pela própria embalagem. Eu vou só fazer um truquezinho aqui e já volto. Olha só esse truquezinho aqui que fala muito sobre o perfume, tá? Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo isso aqui? aqui, já tá quase acabando, mas tá vendo isso aqui? Ó, aqui aquela coisa obscura. Quando você coloca a luz, revela o interior. E o interior, inclusive, lembra, lembra até uma Baju, né? Então, assim, ó, realmente, perfume para encontros é. É esse aqui, Dê Pra Onde Fugir é, A gente tem outros, né? para Assim, mais sedutores, etc Mas para encontros, para quem ainda não não tá namorando Quem ainda não, não se conheceu bem É esse perfume aqui Ele vai causar, assim, uma, uma impressão incrível para o a tua parceira, né? Ele agrada mais mulheres, tá? É, se você tiver parceiro é bom você... Tem outros vídeos aqui que eu vou te mostrar os perfumes. Esse aqui agrada muito as mulheres. Agora essa questão assim, da... da obscuridade, né? Da... Essa primeira leveza, já quebra o gelo. E depois tem aquela coisa mais máscula mesmo, né? Um perfume forte, obscuro. É... Que dá muito assim a entender o que, é que será que tem ali, né? E quando você vai ver o que tem ali o que tem ali está escondido mas tem alguma coisa ali se está dando para ver direito mas tem alguma coisa ali tá então é basicamente isso é, esse perfume ele propõe a descoberta né então ele propõe ali que o que o par né que é, que a mulher no caso ela fique instigada a descobrir o que é que tem em você. Então, esse é o perfume matador para encontros. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da review. Foi uma review bem rápida, né? É, e não foi técnica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar dessa review não técnica, dá o teu joinha aqui. Se inscreve no canal e ativa as notificações, tá bom? Valeu!